a todos, paz o Senhor esteja sobre a vida de todos vocês, sejam bem-vindos ao ADEC TV E hoje nós estamos no Viva Voz e estamos recebendo aqui nos estúdios dois pastores Pastor Gilberto, aqui do Templo Central, Pastor Odaí, lá do bairro Santa Cruz a gente tratar de um assunto muito importante, que é sobre a juventude, sobre a juventude cristã e todas as dificuldades que essa juventude cristã vem passando na atualidade. E para a gente não perder tempo, pastores, eu sei que vocês já trabalharam, os dois, né? Com a juventude. Inclusive juntos. Juntos. Juntos. Foi privilégio, meu líder. né, pastor? Foi meu líder, pastor Gilberto. Foi eu, que privilégio, né? Pastor meu Gilberto foi seu líder? Foi meu líder. Vocês trabalharam um bom tempo, não trabalharam? É, não foi um tempo assim tão grande, né? Porque depois eu casei. Deslocamos aqui para o tempo central, né? Ficamos aqui quase nove anos, mas... Foi um tempo de quase uns três anos, não foi, pastor? Foi, foi. Ah, mas quase é um uns tempo três anos, bom, tempo bom. Não, é um Tempo bom. Tempo bom. Que pastor. deixou saudade. Foi. Deixou saudade. A juventude, né? Juventude. É. <risos> Coisa fina. Pastores, um dos grandes desafios, né? Aqui, lógico que alguns desses desafios incluem to todos, né? Mas aqui nós vamos falar especificamente sobre os jovens. Uhum. É... Firmar a identidade. Às vezes esses jovens têm dificuldade de saber quem eles são, quem eles são em Deus, quem eles são em Cristo. E por que eles têm essas dificuldades? Eu pergunto para os dois. É, uma, é um desafio muito grande, né, pastor? A gente vê essa juventude atual. Eu, eu, a gente fala num contexto geral. Não estou falando só a igreja. Isso atinge, infelizmente, a, a toda a juventude hoje a nível mundo, essa questão da formação de identidade. Eu vejo que está muito ligado a caráter. O caráter cristão, ele precisa ser formado na, na juventude. Lá, começa lá na criança, depois um adolescente, um pré-adolescente, um jovem, né? E por aí vai, até chegar à fase adulta mesmo. Então eu, eu vejo que está muito ligado a caráter. E hoje a gente está vendo essa deficiência de caráter. Isso é muito ruim. Está, é algo vamos falar assim, que corrompe a identidade. Hoje as pessoas têm dúvida de falar, quem eu sou? O que, que eu vim fazer? Qual que é a minha missão aqui na Terra? E a gente precisa ter isso muito claro. É, e, e saltando aí, ou pegando a base, né, como o pastor Gilberto falou do caráter, é, a personalidade, né, é, é, tem que, o jovem hoje ele tem, o jovem cristão, né, que é o assunto, ele tem... Ele, talvez ele se, se sinta inibido, porque a, além da questão cultural que nós estamos vivendo no país, né, é, que falar que é honesto, que falar que é cristão, que falar que, que, que tem os seus, sua visão, é, tal pessoa vai ser confrontada e isso é, é um fator que, que faz com que esse jovem, ele não assuma de fato, ele sabe qual a oposição, ele sabe o que fazer, mas ele tem esse, essa, esse problema, né, que não é só do jovem, né, de todos nós, mas o jovem, por estar assim, sendo inserido né, no mundo, assim, no mundo adulto, no mundo de responsabilidade, ele sinta, mais, é, é, ele sinta menos agressivo é, nesse ponto de, de não ter a força necessária, pra, por entender que talvez não consiga ser entendido e aí ele não consegue assumir de fato quem ele sabe ou que ele sabe que deve fazer ele tem esse essa barreira a enfrentar que aliás não é pô, não é mínima né faculdade escola e tantas outras ou tantos outros lugares né e principalmente quando chega assim no espelho de faculdade é, que são muito influenciados quem não é né quem quem de nós nunca foi influenciado por alguém, por alguma propaganda, hoje nós estávamos comentando sobre isso, por uma propaganda, por uma coisa que viveu, por um amigo, por um relacionamento, enfim, essas influências são muito fortes na nossa vida. Então, se a gente não tiver uma postura de quem eu sou e que eu faço, o que eu vou fazer nessa terra, o que eu vou fazer da minha vida e com a minha vida, isso fica assim ao léu. É, na verdade, é aqueles, não, acho que são três quesitos aí: sua identidade. Uhum. O seu propósito e o seu destino, né? Uhum. Isso tudo entra na liberdade. Quem que você é? Você tem que saber que, como cristão, né? Aqui nós estamos falando como cristão. Que eu sou filho amado. A primeira coisa, eu sou filho uhum. amado. O meu propósito é andar nos caminhos uhum. do Senhor. É servir o Senhor aqui nessa terra. Uhum. E o meu destino céu, é o céu. É o céu. Não tem outro, né? Não, não tem outra. Outro caminho E parece assim que eles se perdem nesse meio aí, né? Na sei lá falta de amor, não entendem o propósito. É, é muito complicado. É uma das grandes tarefas do inimigo. Começou lá, é, os Jesus foi foi tentado nesse nível, né? Do diabo tentar. Você não é o filho de Deus. Se tu ésmo, transforma aí essa pedra em pão. Então exatamente para desvirtuar a mente de Cristo né, quanto ao seu propósito, sendo filho filho muito amado. Então, eu, o, o diabo tenta roubar do jovem cristão a mesma, a mesma identidade que Cristo deu ao, ao jovem. Né? E, e é interessante, pastor, a gente, a gente trabalhou numa época que parece que por sermos mais simples, nós não tínhamos tantas dificuldades como hoje. Né? Infelizmente, parece que as dificuldades vão vão aumentando no nível da, da, da, da que nós do nível de conhecimento de Deus e é, parece que a responsabilidade vai aumentando e, e aí o problema precisa ser maior ou a identidade precisa ser mais confirmada mais firmada porque senão o sujeito não aguenta. É, deixa eu só concluir essa é, esse raciocínio aqui que o pastor daí está falando eu li uma, uma uma resposta de uma pergunta a, a um Sheikh é, de Dubai alguém perguntou para ele assim como é que senhor vê a sociedade como é que o senhor essa essa galera nova que está chegando agora aí aí a resposta dele foi é só meu o meu avô andou de camelo meu pai andou de camelo eu ando de Mercedes meu filho vai andar de Land Rover meu neto vai andar de de Mercedes e meu bisneto vai andar de camelo aí ele falou o seguinte que, Tempos difíceis formam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. É a formação. É um ciclo, né? É um ciclo. Então se, se nós pais não preocuparmos com a formação dos nossos filhos e impregnar essa identidade neles, a gente não sabe o que vai ser. Sabe sim, né? vai ser um, um fracasso na sociedade. Então por isso a necessidade de, de trabalhar muito esse assunto. É um tema muito bom. Muito e bom. Cuidar dessa cuidar. geração, né? Sim. Verdade. E outra pergunta. É, durante séculos, né, como a igreja vem passando por transformações, como toda a sociedade. Aí eu falo transformações em modos, usos, costumes. A gente pode pôr até espaço físico, né? tudo vai se modernizando. E... O físico externo e o interno. Nós <risos> é, também vamos passar por transformações. Vai <risos> surgindo umas ruguinhas. Normal, e... né? E a forma como a Igreja, né, o Corpo de Cristo, vivenciou o que eu falo. A religião no passado é diferente que a geração de hoje vivencia. Sim. Nós estamos falando de religião né, que inclui esses usos e costumes. Nós não estamos falando da palavra, que ela é imutável. Sim. E isso acaba, acaba causando as comparações entre as gerações. E isso pode dificultar a interação da juventude hoje na igreja? Essas comparações? Quem... muito, irmã Carol, a gente está falando... Nós somos da Assembleia de Deus, né? Pastor, o pastor Gilberto se lembra da época que, que a gente não podia falar em futebol na igreja, né? E era tido como rebeldia, né? E hoje nós temos times de futebol. E a galera joga mesmo. É... Na, na gente, a gente, é... Comparando com o texto bíblico. Paulo está pregando a palavra e tem alguém, um jovem na janela. E, e ele não estava olhando para fora porque era... Era já noite, já era aproximadamente, não sei que horas, mas per, próximo à meia-noite. E a Bíblia vai dizer que o moço caiu da janela. Aí alguém pensa que ele estava olhando para fora, mas não tinha luzes. Ele não estava olhando nada para fora, não, ele não tinha nada fora da igreja que atraía ele. É que ele não conseguia ver dentro da igreja a atração. Então, é... Tudo está no, na, na, na questão de ensinar o jovem a atração à igreja, aos princípios, que é exatamente a palavra. Isso aí, quando o sujeito tem um contato, tem um compromisso com Cristo, que é a própria palavra, Cristo que é o verbo, é, esses costumes serão muito pequenos, ele vai encarar de boa, tranquilo. O que lhe pedirem não será nada pesado, ele vai... Tranquilo. Agora, quando o sujeito encara esses princípios com religiosidade, aí, de fato, eles ficam pesados, árduos, né? E aí fica muito complicado. Não é isso, pastor? Gilberto? Mas se essas comparações forem só críticas, dificulta, pastor? Dificulta muito. Eu vou fazer uma comparação aqui. Na década de 90, a internet era um veículo do diabo. Sim. Hoje... Nós estamos em pleno século XXI Se eu falar hoje, eu vou falar sem assim, terminar os nossos cultos Irmãos, assistam os nossos cultos pela nossa, Pelo nosso canal no Youtube Pela nossa plataforma, das nossas mídias sociais Se alguém assistisse o senhor há 30 anos atrás S tá. Entendeu? <risos> há 30 anos atrás era coisa do diabo E é. hoje? Está vendo como é que isso muda? A gente sempre fala, Carol, que costume É uma coisa local, temporária Pode passar de uma geração para outra né? Por exemplo... Há um tempo atrás o pessoal usava aqueles cabelão Black Power, grandão, uhum. igual os Globetrotters lá na época. Hoje, né calça, boca de sino, uhum. é um costume da época. São coisas que mudam. O que não pode mudar na essência da igreja, na essência, é o evangelho. Isso não muda. A palavra de Deus é eterna, ela não tem variação. Mas essas questões de costume, isso é local, isso é passageiro, é... isso vai mudar mesmo e vai continuar mudando. Então nós, eu acredito que nós crescemos muito como cristãos Sim. Quando a gente começa a analisar esses costumes à luz da Bíblia Muita coisa era, era um autoritarismo, era um exagero é, Eu não estou falando de uma questão doutrinária, eu estou falando de uma questão costume Então essas comparações, quando uma geração começa a comparar Ah, mas a gente faz assim, agora vocês estão fazendo assim, isso é perigoso Isso é perigoso, isso é, e isso é trabalhoso, pastor Acho que é diverso, acho que está lá em é. provérbios, se eu não me engano Ele fala assim, olha para as gerações passados, cuidarem das próximas gerações uhum. e não usar comparações nos sentidos é. negativos. Eu acho que é. tem até que perguntar o professor Joás, A gente acaba eu... pesando, pro, pesando ao jovem é, uma estrutura que ele não tem. É Aí a, a vale-se da, da, da frase do Sheik, porque a estrutura dos jovens hoje, a gente não pode é, colocar sobre eles... Um, um fardo que eles não vão suportar é, a gente, a, gente é, a nossa geração dormia quando era 10 horas, estava muito tarde, 10 horas era hoje o pessoal quer dormir, é, meia noite, uma hora e aí? Tá saindo 10 horas está saindo viu? 10 horas é, então assim, a gente tem que é, evoluir com isso. e em tudo é palavra de Deus, é colocar no coração do jovem temor para ele saber voltando à questão do bloco anterior ou do né, voltando é que ele saber que ele é filho filho em qualquer momento em qualquer lugar é, independente do sistema que ele esteja é, sistema religioso né ele é filho e o sistema religioso não pode estar entre ou no meio desse relacionamento se ele servir quiser servir a Deus pela religiosidade aliás ele não jovem não né todos né não vai conseguir Nunca, nem né? jamais. É, essa questão de costume, essas, essas variações, né? Isso é, é, é muito comum, muito comum. Né? Por exemplo, nós pegamos uma época em que não podia ter televisão. Hoje nós estamos num quadro na televisão. Na televisão. E talvez se naquela época a igreja tivesse aproveitado mais a televisão... É, sabe o que a gente fala, Carol? Seria aproveitado assim, no sentido de usar como Sim. estamos usando hoje para alcançar a vida Sabe o que, que faltou no passado e costuma faltar hoje? Quando eu falo de faltar, nesses pontos, tá? Porque os nossos pais foram muito caprichosos em nos trazer até aqui Sim. Mas faltou ensinamento Sim. Você já notou que tudo que é proibido é, parece que é mais desejado? Tudo que é proibido a ciência explica que o não aguça, né? O desejo. Né? Né? Então, assim, se é ensinado em relação a essas coisas, essas variações, esses costumes, isso não vai é fazer mal para a igreja. E não pode fazer. Agora, essas comparações elas são prejudiciais, dificultam o trabalho do pastor, Sim. né, pastor Daí? E a gente vive em um contexto diferente. Aqui em Caratinga mesmo, se a gente for olhar, o, o Santa Cruz tem uma. o bairro em si tem uma cultura. Ah, o bairro tem outra, o limoeiro tem outra. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando do próprio do habitat natural. São culturas diferentes e a gente precisa respeitar isso. Né? Claro, para nada que ofenda a palavra de Deus, tá? nada que fere Sim, os princípios. Isso que, né? A gente Sim, falou a palavra é, de Deus é imutável de e isso não tem nem... É a base, é a Nós vamos ter que ir para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta em outra questão e essa outra questão é polêmica, <risos> essa daqui a pouco.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 agora, para a gente não perder tempo, vamos à questão sobre o relativismo, né? Hoje aplica-se aquilo tudo que nada mais é uma verdade absoluta, né? A verdade que é para mim, às vezes não é para você, tudo é relativo. E isso, o relativismo é um dos principais inimigos da fé do século presente, isso eu estou afirmando. Ele é, né, estudos, ele é um dos principais inimigos da fé do século presente. Como isso vem atingindo a juventude cristã? Bom, isso não é novo, não, né, Carol? Isso, é, isso é antigo. Desde a época aí, vamos falar do século XIV, XV, é, com o início aí da filosofia. Início não, né? A, a proliferação diferença. da filosofia, dessa cultura de achar que as coisas são. Eu posso pensar, eu posso criar um relativismo naquilo que eu acho que está certo. Isso é muito complicado. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ponto. Isso é coisa que nós não vamos discutir. Mas algumas pessoas insistem em falar, em criar um relativismo que não está certo. Isso está né? muito dentro hoje das faculdades e das escolas. não né? enxergo isso demais. Até mesmo dentro da igreja, é. com relação... É, eu, mas o Joás, a gente fala muito sobre isso. O Joás que gosta dessa expressão, o professor Joás que gosta dessa expressão do Evangelho coach. Ele não O Joás abraça, tá? Ele gosta dessa expressão Evangelho coach ele vibra com isso. Mas se a gente não vigiar a gente acaba pregando o um evangelho relativismo, um, um evangelho relativista. Ou seja, eu vou adequar uma situação em função do ser humano. Hoje parece que é o ser humano que está em foco. E está errado. Isso não pode. Eu vou criando algo tudo em torno disso aí. E, e é interessante, foi o profeta Isaías que falou, quem deu crédito à nossa pregação. Sim. Então, na realidade, é, a gente entende de conviver com alguns crentes, né, que na administração da palavra... Se aquilo chocou com, a, com ele, se aquilo é, bateu com o que ele pensa ou, ou tentou mudar o conceito dele, ele não, isso é uma visão do pregador, isso é uma visão do pastor, não concordo com isso. E ele permanece no erro, porque para ele, ele é, é o ponto de vista dele que vale a pena, né? que está em foco, como o pastor Gilberto falou, e isso é um perigo, é, o jovem vai entrando nessa, vai entrando, vai entrando e acaba a hora que ele tenta sair, ele já está vivendo esse relativismo. Aquilo que vai se adequar melhor naquele momento. Sim, tá a, a prova disso, Carol, que hoje tem muitas, muitas, muitos tipos de mensagens que se nós pregarmos na igreja, e a gente precisa pregar para exatamente confrontar o pecado, muitas vezes nós somos criticados por isso. Sim. Exatamente por causa desse relativismo Porque isso, isso mina a fé Isso mina a fé Uma vez que eu, que eu posso adequar a Bíblia ao meu padrão de vida Isso está errado Sim. Nós não podemos fazer isso A Bíblia não nos dá esse direito é? Então esse relativismo Se é, infiltrar, né, se isso enraizar na igreja Isso é um mal muito grande para a nossa fé Isso tem que ser muito observado, né? Muito, muito, muito E eu... E... Hoje está tão estranho que eles já começam a atacar, agora diretamente as crianças, não, os adolescentes, os jovens. Porque a próxima geração, com, com, com gente que está mais velha, não adianta mexer muito mais não. É, Olha para você ver como é que são as coisas. Esses dias agora eu tive a oportunidade de dar um estudo, duas segunda feiras recente agora, em uma das congregações nossas aqui na, aqui na rua, e tratamos alguns assuntos voltados para algumas práticas que a Bíblia condena. Tá? E quando eu, fui, eu perguntei para a igreja que estava lá, perguntei, irmão, se vocês saírem na rua e virem uma situação assim, assim, assim, qual que é a reação de vocês? Todo mundo estranhou. Não, mas isso não pode ser é anormal. Aí eu perguntei para uma galerinha nova, e aí, o que, que vocês acham sobre isso aqui? Normal. Ou seja, isso, isso não nasceu ontem. Isso está tá sendo trabalhado na sociedade há muitos, há muitos anos. A ponto das crianças hoje achar isso normal. Achar isso muito normal. Isso é um relativismo Perigoso, maléfico, diabólico. As pessoas, Perigoso, pastor. As pessoas hoje querem imputir aqui, aquilo que eu não concordo, elas jogam como se fosse um preconceito. E é. não é isso. Eu posso respeitar e não concordar. Aí, mas aí os valores estão sendo Sim, invertidos. É. É, e nós somos bombardeados por, por essa, para a gente ter uma visão absoluta das questões, né? Nós somos bombardeados, é o que você falou, preconceito. Aí tem outros nomes que se dão né, e tal. É, e aí se cria, é, até é, sem criticar as co-irmãs, mas se cria para cada indivíduo uma regra doutrinária, uma regra é, religiosa. Né? É, nós temos lá em São Paulo igrejas que aceitam, são firmadas... Estou falando em São Paulo que é o que eu conheço, mas firmadas para pessoas é, com casamento homossexual. E aí? É a visão deles. E eles querem que a gente aceite isso. Né? É, e eu não estou aqui criticando o, a, o, homos, o, o homossexual. Estou criticando a prática do homossexual. Né? que Deus ama o homossexual, abomina a prática dele. Né? Então, mas assim, igrejas que em vez de Pregar para a pessoa ser liberta não vem, você é amado e tal, isso depende da sua visão, você, você quer e tal, e aí não, não tem como aceitar isso, isso é uma, é uma aberração, e, e o sistema quer que a gente aceite isso de boa, né? como jovens diz, de boa, relax. Eu vou fazer uma conexão é, entre essa pergunta agora desse relativismo, com a primeira que a Sim. gente discutiu, que é a identidade. Olha para você ver. Hoje as pessoas não... Hoje ninguém gosta de ser confrontado. Hoje, infelizmente, a geração atual é uma geração fraca para isso. Interrompendo um pouquinho, não gosta de ser confrontado, nem de confrontar. Não gosta. Foge não gosta não gosta. É, foge. Não, está tudo bem. Não. Você pensa assim, cara, ok, pensa desse jeito, vou viver minha vida, vou viver a sua. É, não é que a gente vai ser invasivo. Mas se alguém tem uma ideia que é diferente da minha, eu preciso respeitar. Mas eu não sou obrigado a concordar. Claro que eu não vou desrespeitar, não vou falar, não vou criticar, mas eu tenho que ter minha postura em cima daquilo. Se alguém chegar aqui e falar para mim, oh, esse telefone aqui é um telefone azul, eu sei que não é azul. Não, mas para você ele é azul, para mim ele é prata. Está errado. É, é prata. Eu não, posso, eu não posso abrir mão de uma coisa que já está fundamentada. É isso. Então, a nossa, essa geração atual, é uma geração cheia de mimimi, cheia de reclamação. É, eu gosto do pastor Marco Júnior que fala uma geração todinha, uma geração Nutella, entendeu? Que não, que não gosta desses confrontos. E a palavra de Deus tem essa função de confrontar a minha vida, de mostrar o que está errado para mudar. É como se as verdades não podem ser ditas mais. Quando eu leio a Bíblia, Carol, a Bíblia não aponta os seus erros. Quando eu estou lendo a Bíblia, a Bíblia aponta os meus erros. É o único livro que é um... É um vamos falar assim, é um espelho. Eu estou vendo ali as minhas falhas, os meus erros. Só que tem um Deus que pode mudar os meus defeitos, as minhas falhas. Isso é glorioso pensar. Isso é uma postura. Então, a, olha o caráter, olha a identidade sendo prejudicada nisso aí. E quando eu falou, né, dessa... que já veio né, mais séculos com esses filósofos gregos aí, foram aparecendo, né, esse relativismo... Eu estava na padaria essa semana... Passei lá de manhã, fui tomar um café e tinha um senhor do meu lado, assim, né? E ele estava comentando um caso que aconteceu aí, que um jovem matou a ex-namorada numa festa. Apareceu em todo jornal, não sei o quê. E ele, de repente, falou assim para a moça do balcão. Ah, o problema de hoje desse jovem, a culpa, ele tirou a culpa do jovem. A culpa não é dele, é da sociedade, que já cria o homem para ser esse tipo de macho violento. Aí eu falei, pronto, né ele não teve a liberdade de escolher, né? Ele, ele resolveu ir lá e assassinar a ex-namorada e a culpa é da sociedade. Ah, também é da igreja. Aí eu falei assim, gente, o é que o senhor vai falar? É da igreja, porque quando casa... Vai e fala lá que tem que casar ficar casado para sempre A igreja também é Parece culpada ser. Eu falei, mas o jovem namorava, tem que casar Você está vendo? A agora... sociedade mesmo né, Já vai adaptando a culpa De acordo com o que é conveniente Ou seja, não tem só vítima da sociedade Agora tem vítima da igreja também Tem é. vítima da igreja é... não, não, eu faço uma coisa A culpa não é minha A culpa é de todo mundo É, é um problema da identidade é... novo, Carol Isso transfere responsabilidade mas... Por exemplo Vamos falar o pastor daí, está com o celular dele aqui, eu estou com o meu, você tem o seu. Aí a gente sai na rua, por exemplo, às 22 horas. Aí eu estou com o meu telefone, o pastor está com dele, vem um, um malandro lá e sai. Hoje eu que sou culpado de sair na rua às 22 horas com o meu telefone. Está tudo invertido. <risos> Ué, a, a, a, daqui a pouco o ladrão que, que é bom e eu que sou ruim. Ou qualquer outra pessoa. É, é esse tipo de pensamento que a gente precisa trabalhar. Isso está errado. Isso está errado e não pode ser tratado dessa forma. É, não pode. Então, é é, né, para esse jovem, para aquele senhor, foi justo, então, ele matar? Porque não foi culpa dele? É, é, o relativismo é, trata isso com maior é, naturalidade. Né, e não é assim. É, a gente vê na Bíblia, né, lá em 1 Coríntios, 9, 22, Ai. Paulo fala, eu me fiz de, de fraco. para né, Ele fala, eu me adequei aqui para pregar o Evangelho. Mas, de, de louco, né? Mas o problema é que ao invés de influenciarem muitos jovens, estão sendo influenciados pelo mundo. Por isso acabam sendo levados, por isso eles acabam sendo levados por armas. Isso também encaixa em tudo que a gente falou, que eles deveriam combater. Sim. É, é, é, é, esse texto, Paulo está... está fortalecendo... Paulo... Sabia quem ele era, Paulo. Né? Paulo teve um encontro assim, extraordinário com Cristo. Já tinha uma base espiritual criada, criada aos pés de Gamaliel. Superou o seu professor. E aí ele vem com uma base, porque tem encontro pessoal com Cristo. Não, um, e aí ele vai dizer o seguinte. Eu senti a fraqueza do fraco. Eu me coloquei na posição. Paulo está dizendo... eu compactuei com eles. Não, eu senti o que eles estavam sentindo. E, e aí eu vivi, eu tive, eu podia falar com propriedade que eu estava sentindo o que eles estavam sentindo. Agora, é, essa questão aqui de, de influenciar, é, por isso que a gente, a gente, trabalhando com jovens, a gente sempre orienta jovens a não entrar em questões que ele não tem o domínio. Por exemplo, vai discutir com alguém que tem outra visão religiosa, de alguma seita, a orientação é foge, não discuta, não queira debater. É, por quê? Porque ele não vai ter a personalidade, a base espiritual que ele deveria ter. Para ele, por exemplo, alguém que saiu do mundo, saiu do, do vício, para que, que ele vai evangelizar a boca de fumo ou tráfico se ele acabou de sair alguém que que teve um problema lá na com a família é, se divorciou para que que ele vai é, evangelizar uma prostituta então é, é, Paulo ele, ele fez ele vai falar porque ele tinha uma base extraordinária né então a questão volta de novo ao princípio da personalidade, da identidade, do relacionamento com Cristo. Se ele que tiver, irmã Carol, e a todos que estamos ouvindo, assistindo, se tiver, pastor, base espiritual, ele entra onde Deus o enviar. Agora a questão é exatamente criar essa estrutura para ele conseguir entrar e sair sem se afetar, ou ser afetado, né? É, o grande problema da, da influência é o que nos alimenta. Se a nossa alimentação for alimentação saudável, eu vou ser influenciado por alimentação saudável. Aí tem uma outra, uma outra siglazinha que a gente, a gente até usa, né, que são tendências. O que me leva a determinadas ações? São tendências, são influências. Né? Hoje a mídia tem uma influência muito forte sobre a sociedade. Tom de, o tom de... A cor de um vestido, de um terno, de uma gravata, de um sapato, e por aí vai. De um corte de cabelo, de um óculos, e por aí vai. Tem uma série de coisas. Mas essas influências na nossa vida cristã, nós precisamos, ser, nós precisamos ser influenciados por coisas boas. Eu já falei sobre esse livro aqui, pastor Daí. É, foi um dos melhores livros que eu já li nos últimos dez anos. Amigo de pecadores. Todas as pessoas que tiveram contato com Jesus... Se fosse hoje, eram pessoas noiadas, gente ruim, publicano, ladrão, é, prostituta e tudo mais. Mas todos que tiveram contato com Jesus foram transformados por ele. Quem era a influência maior no caso? Jesus. Pronto. Sim. Então quando a influência, se algo me distancia de Deus, não é uma coisa boa que pode me influenciar. Eu tenho que bloquear isso. Sim. É, e a gente vê na Bíblia, né? Assim, hoje... É muito fácil influenciar alguém, tanto para o bem como para o mal. Principalmente quando essa pessoa jovem, que a gente está falando, está sobre uma liderança. É né? Nós. Só que se a gente olha na Bíblia, a gente vê personagens bíblicos aqui que viveram em tempos, em lugares totalmente hostil, pagãos, e nunca uns que se desviaram completamente, vivendo dentro... Da casa do Senhor, vamos falar assim, outros uhum. que estavam longe e nunca caíram. José, Obadias era o mordomo de Acabe? Obadias. Obadias, não era? Obadias. O profeta. É. Alguém até depois, historicamente, diz que Obadias era o esposo da viúva. O hum. é, Obadias é o que guardou os profetas, é isso? Que guardou os profetas. Sim. Ele era mordomo de Acabe. Sim que é um rei que foi pior do que Acabe, ele Mordomo quer dizer, então ele era, ele era o filho tantos outros, tem Daniel, Daniel, os três amigos dele, então são influências positivas. Então nós temos Neemias, exemplos. Neemias, Neemias, Neemias, Neemias, Esdras, então é nós tanta temos, gente. assim, tem exemplos como viver em um meio hostil uhum. e se manter fim? Tem como. Sim. O segredo disso aí é por quem eu estou sendo influenciado segredo é entra a maturidade é. mesmo espiritual. Se aí, você não tiver, você eu, não pode estar naquele meio. Aí Paulo, de novo, Nossa. em cena, diz o seguinte, sede meus imitadores, porque eu sou de, de Cristo. Cristo. Eu tenho três filhos, né? Isso é muito, é, isso é lindo. É, filhos, às vezes, ficam na casa do primo, da prima, nos meninos, chegam em casa com os mesmos trejeitos, os mesmos jeitos, a fala. Aí eu tenho lá os pequenos ainda assaram, Samuel... Sara, cadê você? Sara, cadê a Sara? Aí ela volta, porque ela volta da casa da prima, do mesmo jeito. Porque a ciência vai explicar que a personalidade mais forte influencia a inferior. Então, se nós estamos seguindo a Cristo, nós temos a mente de Cristo. Paulo vai falar, se vocês me imitarem, vocês vão ter a mente de Cristo. Então, se a gente entra num ambiente como sal e luz, a tendência é nós influenciarmos o ambiente. Personalidade mais forte, relacionamento. É a alimentação que está vindo sobre nós, que é Cristo. Vai chegar no ambiente, o ambiente vai ser transtornado, transformado pela luz que há em nós. A questão é o relacionamento, a identidade, a personalidade cristã aparecer nesse nível. Né? Muito bom. Pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Nós vamos ter uma segunda parte, porque temos muitas coisas para falar ainda. Que Deus os abençoe. Até a próxima edição. Acompanhe tudo, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Pastor Gilberto, serra para nós. Agradecer a todos pelo carinho e esperamos vocês no próximo programa, se Deus quiser.